O que está acontecendo a isso? O cristal está fazendo uma terapia, um tratamento aqui na parte, no intestino, também Do... direcionando para o rim. Ela está tá. tendo sensações. Procura segurar ele, é isso, daquele jeito que eu ensinei, ele vai andar sozinho, ó. Ele mesmo é. vai levando para onde precisa, viu? E o mesmo movimento que o cristal faz, eu sinto internamente, dentro do meu corpo, como se tivesse alguém tocando lá dentro. Ah. No mesmo trajeto que ele tá fazendo, aqui na parte externa, eu sinto ele na parte interna. E um calor e uma vibração. Isso. Sueli tá perdida. É assim, ó, assim Deixa eu mostrar Ai, Agora vou eu, ó. Ele tá vindo para cá, ó, Sueli. Ele vem correndo, ó. Ele quer vir aqui, ó. Sim. É o intestino mesmo. Ó, tá super pesado aqui. Ele não quer sair daqui. Ó, segura. Vamos lá, meninas. Cristal terapia, em breve. Ai, precisa pôr no sal? Não! Pelo amor de Deus. Ele não tem compatibilidade com sal grosso, sal fino. e pode pôr no vinagre, no azeite, onde vocês quiserem. Menos no sal. Agora eu tô sentindo uma pressão bem nesse local onde ele tá. Como se estivesse apertando, assim, pressionando. Fala mais alto, senão me vai ver. Tô sentindo uma pressão nesse local onde ele tá direcionado. Hum. Tá esquentando, né? Tá esquentando bastante. E tá saindo calor pela sola dos meus pés. Sueli, ele tá vindo pra lá, ó. Só, deixa ele um pouco mais, segura ele no meio, daquele jeito que eu mostrei, isso, bonita, isso. Porque ele vai levando melhor. Olha, tá puxando, tá vendo? Uhum. Ah, tem cor certa pra cristal? Não, eles não no lugar. Ah, mas o verde não é pra cura, o azul não é pra... Não, todos são e todos atuam